Olá, bem-vindos à Biblioteca de Alexandria. Depois da nossa série Magic que o Beabá, hoje apresentaremos nosso primeiro Deck Tech, com um dos decks mais populares e mais fáceis de pilotar. E sim, nós vamos apresentá-lo em dois formatos diferentes no mesmo vídeo. É claro que estamos falando do Mono Red Burn. O Red Burn é um dos decks mais fáceis de construir e mais simples de pilotar. Ele tem mágicas de custo extremamente baixo que causam dano direto ao oponente ou criaturas que ele controla. Fora isso, a base de mana dele não é nada complexa, o que barateia bastante o deck também. Aliás, mesmo no Modern, ele não é um deck absurdamente caro, quer dizer, em comparação com outros decks do mesmo formato. Outra coisa muito bacana sobre o deck é que a maior parte das mágicas dele são legais em diversos formatos, o que significa que você pode aproveitar a mesma base para montar o mesmo deck no Legacy, no Modern ou até mesmo no Pauper. Por isso nós vamos apresentar esse deck hoje em dois formatos diferentes, no Pauper e no Modern. Vamos acompanhar primeiro a lista do Pauper. Nossa base de mana é modesta, apenas 16 montanhas, limitando nosso acesso ao mana, o que é muito importante num deck dinâmico como o Burn. As duas cópias de Caverna Esquecida servem como recurso de compra graças à habilidade de reciclar e por isso não estão na lista como terrenos efetivamente para mana. Também somos humildes no número de criaturas. Apenas 4 Elemental das Centelhas e quatro Saqueadores keudonianos. O Elemental é uma criatura, mas nem parece. Os três de poder e o atropelar são empolgantes, bem como o fato de ela ter ímpeto. Porém, você deve sacrificá-lo no início de sua etapa final, o que torna o Elemental das Centelhas basicamente uma mágica de burn. Os saqueadores keudonianos não são muito diferentes. Eles têm desaparecer dois, o que significa que eles entram no campo de batalha com dois marcadores temporais sobre eles. Remove-se o um marcador a cada manutenção e quando não houver mais marcadores, você deve sacrificá-los. Como compensação, tanto quando eles entram como quando eles saem do campo de batalha, eles causam 1 um ponto de dano ao jogador alvo. Nada mal para 2 manas. O verdadeiro foco dos decks do arquétipo Burn está nas mágicas de não criatura. São mágicas de custo baixo, 1 um ou 2 manas apenas. E mesmo quando o custo é elevado, há um custo alternativo que serve de atalho para conjurar a mágica mais cedo, que é o caso da explosão de fogo. Seu custo de mana convertido de 6 não é um problema se você pode sacrificar duas montanhas para causar 4 pontos de dano à criatura ou jogador-alvo. Aliás, todas as mágicas desse deck têm o um foco em fornecer dano direto. Isso significa, na maior parte do tempo, versatilidade. O dano pode servir de remoção quando você precisa se livrar de uma criatura pequena o suficiente para morrer para mágicas como raio ou salva de cacos. Mesmo a explosão de chamas, como uma mágica instantânea, pode ter essa serventia. Mas o objetivo do deck é causar a maior quantidade de dano ao oponente no menor tempo possível. Por isso existem mágicas como espículo de lava, labareda cauterizante e fenda de chamas. Labareda Cauterizante, em especial, é dano direto e possibilidade de remoção ao mesmo tempo, ainda mais com a habilidade de aterragem, que faz com que o 1 um ponto de dano no jogador e na criatura que ele controla vire 3. O deck também conta com recursos de compra em forma de mágica, na carta Queda de Agulha. Apesar de específica, a queda de agulha é eficaz nos turnos mais avançados do jogo, podendo dar um gás extra se você tiver causado dano naquele turno. Também para o late game, temos a fenda de chamas, que apesar de causar dano também a você, serve como um bom finalizador. O sideboard é sempre ajustável ao seu metagame, mas existem alguns cards que se mostram recorrentes para o pauper. Para remoção em massa, Cards como Electro Truque e Mártir das Cinzas são excelentes para lidar com decks com muito foco em criaturas pequenas, como Goblins. Pyroblast é importante contra decks como Mono Blue Delver. Contra decks baseados em artefatos, como Affinity, reduzir a Cacos é obrigatório, bem como um par de Chuva Fundente para destruir os terrenos não básicos do seu oponente. Para preencher o sideboard e dar consistência em alguns matchups. Maldição do Coração Perfurado ajuda a dar suporte ao seu dano. Ok, já sabemos que deck nós temos para o Pauper. Mas agora vamos dar uma olhada nesse mesmo deck em outro formato. O que muda em nossa base de mana para transportar nosso deck para o formato modern? Quase nada, na verdade. Substituímos as duas cavernas esquecidas por dois Valakut, o pináculo derretido, pois sua habilidade de causar três pontos de dano no late-game é interessante, apesar de você raramente precisar colocar um desses terrenos no campo de batalha para ganhar o jogo. De resto, continuamos com as nossas 16 montanhas. Por outro lado, nosso número de criaturas cresceu um bocado e a lista foi totalmente repaginada. Criaturas de custo ainda baixo, mas que não precisam ser sacrificadas em nenhum momento. O Guia Goblin tem uma aparente desvantagem pelo fato de poder dar um terreno de graça para o oponente. Mas uma criatura 2 2 atacando no primeiro turno vale o preço. Nosso outro atacante é a Lança Veloz do Monastério, outra criatura de custo 1 com potencial para atacar logo no primeiro turno. A sinergia com outras mágicas do deck não poderia ser melhor. Ela tem destreza, que é uma habilidade que desencadeia sempre que você conjura uma mágica de não criatura, dando a ela um bônus de mais um mais um até o final do turno. Nossa última criatura é o Lavamante Implacável, que não é uma criatura com potencial para combate, mas serve para reaproveitar as mágicas do seu cemitério, exilando-as e convertendo-as em dois pontos de dano por apenas um mana vermelho como dito no início do vídeo, pouca coisa mudou. A maior parte das mágicas de não criatura jogam em diversos formatos, exceto por algumas que só são legais em formatos como Legacy e Vintage, e por isso não podem figurar na lista do Modern. Os substitutos são mágicas que servem para desativar e controlar decks do metagame habitual do formato. O destaque maior vai para a Lua Sangrenta, que muitos jogadores geralmente colocam no sideboard de seus decks, mas que aqui traz duas cópias logo no main deck, uma vez que o meta do Modern é dominado por terrenos não básicos. A Lua Sangrenta transforma todos os terrenos não básicos em montanhas, o que significa que a base de mana da maior parte dos decks não monocolor não funcionará contra o Burn fora ela, duas cópias de Fúria dos Deuses para remoção em massa e quatro Quebra-crânio para decks que previnem dano. Para substituir a queda de agulha, quatro cópias de Jato de Magma darão conta de garantir alguma card advantage. Cards que podem servir bem para o sideboard em qualquer metagame são Garra de Dragão para um mirror match, Combustar para decks brancos e azuis como Murfolk. Tempestade estilhaçadora contra o equivalente Modern do Affinity, e desmembrar contra Cards como desprezador de mágica. O Mono Red Burn que apresentamos aqui é apenas uma das possibilidades do deck. No Modern, por exemplo, ele é extremamente versátil se você splashar alguma outra cor, como o branco ou mesmo verde. Mas mesmo se você quiser mantê-lo monocolor, você tem muitas possibilidades, um leque de possibilidades e substitutos para diversas mágicas de qualquer lista. É possível experimentar no Modern, por exemplo, trocar cards caros como Lança Veloz do Monastério e Guia Goblin por outros cards do Pauper, por exemplo, como Sequeadores Quedonianos e Elemental das Centelhas. É certo que o deck não vai ter a mesma consistência, mas ele ainda vai ser muito forte. Quer ver como o Burn é personalizável? Aqui embaixo na descrição eu deixei um link para uma lista, que é a lista que eu uso para um Burn Pauper. Você pode dar uma olhada na base de criaturas, que é ligeiramente diferente do que é o comum para o Burn, porque ele usa mais criaturas. E vocês olhando a lista vão saber porque eu coloquei criaturas a mais. Fora isso, eu deixei linkadas as outras duas listas, que são as listas que a gente apresentou aqui no Deck Tech de hoje. Gostou desse vídeo? Dá um joinha aqui embaixo para dar uma força para o canal. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo da Biblioteca de Alexandria. E deixe um comentário aqui embaixo com as suas sugestões e críticas. Afinal de contas, são vocês, através desses comentários, que fazem com que a gente seja capaz de melhorar a qualidade da informação que a gente fornece para todos os Planeswalkers do multiverso. Muito obrigado por assistir esse vídeo e, ao sair, jogue um raio no passe. Até mais! Uou, e eu tava esquecendo. A gente aqui da Biblioteca de Alexandria tá fazendo uma promoção e o link tá aqui embaixo na descrição. É só clicar ali que você vai pra lá e a gente tá sorteando três cards de sombras em para pros inscritos do canal. É um presente que eu tô dando pra vocês, por conta do carinho que vocês estão oferecendo pra mim, todo o suporte que vocês estão me dando até agora. E eu tô muito agradecido por isso. Então vai lá. Curte a promoção, curte a nossa página do Facebook, se inscreve no canal, enfim, essas coisas básicas. Ah, e lembre-se, deixa um comentário no vídeo da promoção para ser elegível para concorrer, uh, porque a gente vai fazer através de um selecionador aleatório de comentários do YouTube, ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo e ao sair, um abraço do bibliotecário.